Cara, é uma ocarina Ela funciona? Não, ela não funciona Vai jogar o que, cara? E você está me perguntando o que, que eu vou jogar? Ah Sim Não sei agora porque está falando Nós já estamos aqui com mais um vídeo E agora, Ti Vocês pediram mais pediram Pediram, pediram E eu vou fazer Tá Five Night at Freddy é, Como eu disse, eu vou fazer uma série De todos Do 1 ao 4 mas vai ser seguido, eu não vou fazer a noite 6 Só se tipo, zerei Aí vou, posso até voltar pro jogo Mas quando eu passar da quinta noite Eu vou pro 2 E aí até Consequentemente até o 5 Então gente Que meta Vamos lá Pizzaria de família está procurando para um guarda de segurança que trabalhe da meia-noite às 12. Monitora a câmera, pá, super de boa. Primeira noite. Ai, vai dar tão bosta isso. Vai dar, gente. Eu sei que vai. Eu sei. Por que vocês me fazem jogar isso? Was. Hello. Oh, hello. Hi. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So, let's just focus on getting you through your first meeting, okay? Uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or a person. Upon discovering the damage or death has occurred, a missing person report will be filed tá, ele In the tá 90 que o dano days, the pursuit is populated by the person who has been damaged and the, the carpet has been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, Those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up, they get turned off for too long. Ah, mas ele tá falando muito de idiotice. Tá, aqui é onde vai ficar eles. Quando eles saírem. Eu, eu dei uma pesquisada, tá? Então. Eu meio que aprendi a lidar um pouco com eles. Porque, né? É bom. Saber. Um pouquinho. É o fato de que esses caras. Se eles se vierem depois de horas, provavelmente não vão reconhecer como uma pessoa. Meu Deus, o que que foi isso? Hum, não li sobre isso não. Ó, oh, por exemplo, eu vou explicar para vocês aí o que eu aprendi. E vamos ver se é verdade. Me disseram... Que... É... Temos que olhar constantemente pro Fred a partir da noite 5. Quer dizer, tipo, a gente tem que sempre ter, olhar um pouco para ele. Mas na noite 5, temos que dar uma olhada maior nele. Tipo, depois da noite 3, 4. Porque senão ele ataca a gente. A Bunny e a Chica, o Bunny e a Chica, se esporra aqui. Ó. Não sei se o mouse está aparecendo, mas esporrinha ali do lado do Fred. Eles... é isso Acende a luz Acende a outra luz Se tiver fecha a porta E eles falaram Que A partir da noite 2 e 3 Não devemos olhar pra cá Porque se nós olharmos Nós ativamos o Fox E se olharmos pra cá e vier pra cá Corre muita chance dele aparecer correndo Vamos esperar um pouco Dizem que na noite 1 a gente consegue passar ela sem fazer nada. Será que é verdade isso? Yes? Ah, essa imagem é invertida. Como o primeiro jogo, né, é diferente dos outros. Ainda estão aqui. Olha lá, minha mãe, a minha imagem bugada. Uh, e aí, gente, como está a vida de vocês? Tá bem? A minha tá também, ó. É, vamos tocar uma alcarina. Ah, quem conhece? Ai, meu Deus, um saiu. Ah, você tá aqui ainda, amigo? Aí falaram que a tica sempre vem da direita E ele sempre vem da esquerda Oi, Bunny Bonitinho Você é bonitinho, sabia? Só não me mata, por favor Oi, Bunny Tá Bunny ainda tá aqui ah, não vou precisar ficar acendendo a luz enquanto ele ainda estiver lá. Tá, os dois não vão acordar o resto da noite. Vamos mais uma música. Opa! Ah, Chica, só porque eu falei. Só porque eu falei que pra ti. Tá. Tá, agora eu fiquei com medo. Bunny! Ah, você tá aqui. Cadê a Chica? Oi, Chica. Oi, Bunny. Oi, Chica. Oi, Bunny. E oi, Fred. Eu estou olhando pra você. Ah. Bambam. Bam. Tica saiu Ai, a Tica tá perto Tica... Ai, a Tica tá aqui do lado Tica Tica Bunny. Tica, não vem Tica Tica, sai daqui, Tica não seja malvada comigo. Ih caralho. Por que, que o Foxy já apareceu? Foi porque eu fiquei olhando lá? tá aqui nem ele nem a Chica nem ele Chica tá, o Bunny voltou Chica Bunny E eu sei que também que sempre que o Foxy vir correndo, quando ele bater na porta, ele vai tirar uma boa parte da vida da minha coisa. Meu Deus, Chico, vai ficar aí só, tipo, recalque louco? Meu Deus. Sai daí, Chico. Tá então, o Freire ainda tá lá, Tica ainda tá aqui e o Bunny tá vindo. Vamos buscar agora só com a luz. Acaba. Yes. Bom, primeira noite é isso, né? Ela é bem de leves. É, segunda noite vai ser mais, né? Mas, então é isso, né, gente? E eu não queria ter fechado o jogo. Bom, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem. Eu vou gravar os outros, a continuação. Eu vou fazer, tá? Relaxa. Então, até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.